Muito obrigada, Fundação Inatel, muito obrigada, Fólio, por este projeto lindo que vocês desenvolvem aqui em Óbidos. Quem me dera que isto fosse em Setúbal também. Podiam pensar numa parceria. Aplausos e acho que, no fundo, estamos todos cá a marcar presença também, a marcar uma, uma espécie de manifesto com a nossa presença. Para dizer, alto e bom som, que o valor que nos estão a dar no orçamento de um governo deste é zero, quase, não é? E então, a presença das pessoas nos espetáculos também é um manifesto de que nós, na verdade, queremos muito mais cultura do que, do que se calhar, uh, nos proporcionam. E agora vamos tocar a canção e, no dia do teu casamento, que são duas canções de amor, mas daquele amor aleijado, de quem ficou assim um bocadinho magoado, é disso, a canção. A canção. Talvez nunca te escreva uma canção de amor Se para nascer essa canção, amor Tenha de deixar cair a convicção De que o nosso amor será Sempre a melhor canção que que o nosso amor faz bem, mesmo sem canção, meu pai e se tem Que o amor não cabe, não cabe, não cabe Nessa condição Talvez nunca descreva uma canção Para nascer essa canção Tenho de deixar cair a convicção De que o nosso amor será Sempre a melhor canção Tentar que os mitos resolvam a questão E se não chegar para ser clara a solução Sabe que o amor não cabe, não cabe, não cabe Nessa condição No dia do teu casamento, conhecem alguns de vós? Ei, Iaco! Então, pelo menos, o um refrão comigo combinado? Okay. É isto: No dia do teu casamento, não fez chuva, nem fez vento, fez o sol mais radiante que eu já vi de tão brilhante. Tu eras felicidade. De te falar com verdade No dia do teu casamento Era eu toda desalento Quando foi que foi o dia Que de nós só eu queria Chegar a casa antes da noite Subir voando moraria Quando foi esse momento Que de fogo frio e ser, E tantas noites ao relento Nos morreram Amiga, é tão bonito Mas dai me o braço a Esquerda a perna e a barriga hum. hum. Fui de cabelo comprido E no meu melhor vestido No dia do teu casamento Bebi só de arrependimento que dei o bom e o mal, E como se isso fosse errado Foste em busca da princesa Deste caso por arquivado Antes fosse mais calada Menos louca e perturbada Antes não mostrasse tanto Só tua amiga, é tão bonito Mas dói me um braço, esquerda a perna e a barriga Dia do teu casamento Fingi tempo tão de dentro Que até eu quase acreditei No meu próprio fingimento e as palavras que te disse Como de melhor amiga do coração São o melhor, não faço manha nem tri E o que continha não sei Na lágrima feliz que soltei Ao ouvir o sim tão claro Adoro ouvir os rapazes a cantar este refrão. Todos os rapazes agora comigo. Mas ficar assim. Não, mas ficar assim. Só tua amiga é tão bonito. Mas dói-me o um braço, a esquerda, a perna e a barriga. Hum, hum. Muito obrigada pela ajuda, Nesta.